Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Plantão Descomplica. Eu sou Eduardo Valadares, sou professor da plataforma Descomplica de redação e do Guia do Estudo Perfeito, o famoso JEP. Hoje nós vamos conversar sobre algo importantíssimo e eu quero te fazer um convite muito especial. Fica comigo ao longo desse vídeo todo que eu vou desmistificar essa questão de será que eu posso, eu consigo fazer uma redação em apenas uma hora no Enem? Então... Hoje nós vamos falar sobre dicas de como você vai conseguir fazer a sua redação em apenas uma hora. Mas antes, dá uma curtidinha nesse vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Falou? Vamos nessa! Bom, pessoal, antes de mais nada, é muito importante saber que esse lance de que redação depende de estar tá inspirado no dia é a maior furada, tá? Você precisa absorver cada vez mais o discurso de que Você precisa entender que redação é planejamento. Existe uma frase né, que é atribuída ao Thomas Edison, que diz mais ou menos assim, criatividade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Fazendo aqui uma paráfrase para o nosso contexto, para a nossa realidade, a gente poderia dizer que redação é 99% de técnica, de planejamento, de transpiração, e 1% sim. Você precisa estar inspirado, estar bem, estar cheio de boa vontade para fazer a redação no dia do Enem. Dito isso, o que eu quero explicar para vocês? É muito importante nessa hora que você aprenda a fazer a sua redação como se você estivesse fazendo um bolo. Já ouviu essa analogia? Sabe bolo, quando você define, primeiro, qual o tipo de sabor, para quantas pessoas eu vou fazer esse bolo, esse bolo tem recheio, tem cobertura? Quais os detalhes que esse bolo vai né, a, a, apresentar na hora de eu fazê-lo? É a mesma coisa para uma redação. Primeiro a gente precisa separar os ingredientes. Primeiro a gente precisa entender, esse texto é sobre o quê? Esse texto tem qual tese? Esse texto tem quais argumentos sendo apresentados? Como é que eu pretendo começar? Como é que eu pretendo terminar? Sabe uma frase que eu batizei, eu criei aqui essa frase no Descomplica, que eu quero compartilhar com você? A frase diz mais ou menos o seguinte, não se deve começar uma redação sem saber como você pretende terminá-la. Faz sentido? Para para pensar, veja só. Eu nunca posso começar um texto dissertativo, a introdução, a tese. Como é que eu pretendo terminar esse texto? Qual é a proposta de intervenção? Como é que eu vou amarrar esse texto? Por isso que a gente gosta muito de dar aula aqui no Descomplica, falando sobre a tal da circularidade. A forma como você começa é fundamental saber como é que você já pretende terminar, porque aí você já consegue amarrar o seu texto. Ó, grande parte dos alunos, a galera que tirou mil no ano passado, retrasado em todas as edições, se você reparar, pega as redações que tiraram nota máxima, gabaritaram, tiraram mil, essa galera fez o famoso texto-circuito, a famosa circularidade da redação. O que é isso? O que você levanta lá em cima na introdução, no primeiro momento do texto, é resgatado ao final. Pois então, nesse vídeo agora, a gente quer te ensinar como você vai produzir uma redação nota mil, mandando muito bem no seu texto e ainda fazendo essa circularidade em apenas uma hora. Ai, Valadares, isso é impossível para mim. Hoje em dia eu tenho feito redação em uma hora e meia, uma hora e quarenta. Posso ser sincero? Sou professor há 20 anos, estou acostumado quando o aluno fala assim. Tudo é questão de prática. Tudo é questão de experiência. Tudo é questão de... Depois desse vídeo, você vai testar. Aí você vai ver que as dicas que eu vou te dar, num primeiro momento você vai falar assim... Hum, difícil. Acho que em uma hora e meia. Aí você vai reparar que vai baixar para uma hora e vinte. Você vai testar de novo, vai para uma hora e dez. Vai bater o teto da uma hora que a gente tanto quer ensinar para você nesse vídeo. Você vai conseguir, você vai começar a repetir, vai começar a repetir. Uma outra sinceridade, sabe o que eu quero dizer para você também? No primeiro momento, todo desafio parece ser enorme, difícil, impossível de ser alcançado, mas depois que você implementa, adota uma estratégia, uma técnica, ela funciona, aí ela passa a dar resultado. O que a gente quer de você nesse vídeo é isso. Então vamos lá, vamos começar com as nossas dicas de como você vai elaborar a sua redação em apenas uma hora. Vem comigo. Pessoal, primeira grande etapa que a gente vai começar a seguir na hora de planejar o nosso texto. Você sabia que grande parte do erro dos alunos vem da fuga ao tema? Tiram um zero, fuga total, ou às vezes a tal da fuga parcial, por não conseguirem compreender completamente o que a banca pediu naquela frase tema, na proposta de redação. Então aqui vai um conselho crucial. Posso ser sincero? Eu estou aqui nessa sala, né? Vamos supor que aqui fosse a prova do Enem. Aí começa aquela situação de prova. O fiscal libera para você começar a fazer a redação. É aquele momento né, em que você dá uma folhada rápida no caderno de questões para ver o tema da redação. Aí você começa a olhar para o lado, aí olha para o outro, maior galera já começou a escrever. Posso ser sincero? Deixa, deixa. Vai com calma. Pega a frase tema. Primeira dica: você vai ler e interpretar a frase tema. O que a banca quer que eu analise nessa sentença aqui? Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra que eu devo trabalhar aqui primeiro? Qual é o contexto? A frase tema fala só sobre o cenário brasileiro ou a frase tema também fala sobre um cenário global, mundial? Hum, aqui eu posso muito bem relacionar, aí você vai começar a entender, decodificar qual é de fato a proposta de redação deste ano que a banca examinadora está te cobrando. Deixa o outro escrever, deixa esquece a comparação, faz o seu, confia no teu método, isso é muito importante. Primeira dica, interpretar a frase tema, calcular a dimensão dessa proposta de redação. Eu quero até destacar um pouco mais sobre isso, porque se você, por exemplo, pegar o tema do Enem de 2015, olha a frase tema como é que foi, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Sabe qual foi o grande erro neste ano? Mó galera falou só sobre o quê? sobre mulher, a ascensão da mulher na sociedade brasileira, que a mulher já ascendeu, cresceu, já ocupa determinados cargos na sociedade. Claro que isso é ótimo, claro que é vantajoso falar sobre isso, mas o tema não era esse. O tema foi sobre a persistência da violência contra a mulher. A discussão era para você mostrar, a violência contra a mulher persiste? Aumentou? Diminuiu? Permanece a mesma? Aí você pegaria essa palavra persistência e procuraria os sinônimos dela. Persistir é aquilo que permanece, que continua, né? isso que você precisa fazer neste primeiro momento na hora da prova. Interpreta as palavras-chave. Está prestando atenção no meu gesto? Aí você depois que entendeu tudo que as palavrinhas significam, você vai reparar que na hora que você fizer esse exercício de interpretar as palavras-chave, milhões de outras ideias vão começar a aparecer na sua cabeça, tá? Isso é sensacional, esse exercício vai te ajudar, inclusive, a tirar ideia de onde você nem imagina. Agora, segunda dica importante, depois de ter interpretado a frase tema, você vai lá para coletânea de textos, e você vai fazer um negócio que eu chamo de leitura seletiva. O que é isso? Em geral, a coletânea de textos do Enem traz três textos, já houve algum ano que trouxe quatro, mas, em geral, são três. Em geral, esses textos são textos curtos a médios, em que de lá você extrai determinadas informações. Pé, informação muito importante. Essas informações não podem ser copiadas, tá certo? Você, na verdade, vai se aproveitar da coletânea como um pano de fundo. Conhece essa expressão? Você vai entender ali o cenário do texto 1, um, do texto 2, o texto 3. Aí você vai interpretar a ideia-chave de cada texto que lhe foi dado. Exemplo, vamos supor que o texto 1, lá nesse tema de 2015, estivesse falando sobre o número de mulheres que foram violentadas física, sexual, moralmente por homens nos anos 2000 a 2010. Aí você vai olhar os dados, as estatísticas, as pesquisas. Caramba, foi bom essa pesquisa ter me mostrado que mulheres sofrem de violência física, moral, sexual, de vários tipos. Poxa, seria interessante comentar isso, então, na redação. A diferença que existem entre os tipos de violência. Percebeu, pessoal? A coletânea ela vai te dando ideias, mas não é para você pegar os dados de lá. Não é para você roubar, por exemplo, copiar as mesmas sentenças, as mesmas frases. Isso é muito ruim, inclusive. A banca pode te penalizar por isso, ok? Primeira etapa, interpretei a frase tema. Segunda etapa, eu li a coletânea de uma maneira muito seletiva. Estou agora na minha terceira dica desse meu primeiro bloco de dicas, que vai ser o seguinte você agora vai fazer um exercício que eu chamo de Brainstorming. Do you know what's the meaning of brainstorming? <risos> brainstorming é justamente quando você faz essa chuva de ideias, essa chuva de pensamentos. Como assim? Você vai pegar tudo que você estava decodificando lá naquela primeira fase, juntar com as suas ideias retiradas da coletânea. Ah, agora eu tenho esse conjunto de coisas à minha frente esse conjunto de ideias, esse conjunto desse panorama de informação. A pergunta que eu não quer calar, você vai usar isso tudo na hora do seu texto? Não, mas esse primeiro momento é crucial. Agora, uma OBS, pode parecer, nessa hora, que tudo que eu estou te explicando vai demorar muito na hora da prova? Não vai. Essa primeira grande etapa, que é de interpretar a frase-tema, ler a coletânea e fazer esse brainstorming, tem que durar de cinco oito minutinhos, não mais que isso, de 5 a 8 minutinhos, eu garanto que se você treinar, treinar, treinar essa primeira parte de um jeito rápido, você chega à prova tinindo, e é isso que a gente quer. Vamos para o nosso segundo bloco de dicas? E aí pessoal, nesse nosso segundo bloco das dicas, você agora já tem toda a propriedade do tema nas suas mãos. Agora, quando você olha para um lado, olha para o outro, já tem gente até terminando a redação. Mas posso ser sincero, mais uma vez, uma galera pode estar escrevendo sobre o tema errado, já parou para pensar nisso? Você agora tem total confiança que você vai fazer uma redação sinistra. E até agora, você só investiu de 5 a 8 minutinhos. Então vamos lá. A próxima dica, quarta dica, anota aí. Você vai começar a fazer um negócio agora que se chama levantamento das ideias. Como assim? Ué, agora você vai começar a reparar que todo aquele brainstorming, chuva de ideias que você fez, agora, o que, que essas ideias têm a ver com o tema? Aí você vai começar a levantar as ideias que dizem respeito ao tema. Por exemplo, de novo o tema do Enem 2015. O que, que, que, que tem a ver com essa coisa de violência contra a mulher? Ah, estupro? Assédio? Você vai começar a levantar ideias que estejam interligadas à discussão central daquele tema. Bom, além de estupro, além de assédio, o que eu posso pensar? Hum, eu posso pensar também sobre a violência física. Mulheres apanham dos homens nas suas residências. Vamos combinar? Feminicídio. Aí você vai começar a pegar alguns dados que você conhece do seu mundo, da sua realidade, da sua leitura, de quanto você viu televisão, análise de telejornais e de tudo que tem ali na coletânea também. De tudo que você assistiu, das aulas de história, geografia, filosofia, do seu conhecimento de mundo de maneira completa. Aí você vai levantar as ideias. De novo, eu preciso que você entenda uma coisinha importante. Não necessariamente tudo que você levantar de ideias, você vai levar para o seu texto, mas não poupe nessa hora, não economize. Vem uma referência? Escreve. Vem uma outra ideia? Coloca no rascunho. Você ainda não começou a fazer a redação como um todo, você só está separando as ideias. Tudo bem até aqui? Aí você vai para a quinta dica. Depois que você levantou as ideias, agora você vai dar uma boa pausa, vai respirar, confirma qual é o tema, aí você vai para uma parte chamada seleção das ideias. Aí que você vai começar a fazer isso aqui, ó. filtro. Essa ideia é muito importante de acordo com essa aqui. Eu vou conseguir relacionar isso no primeiro argumento. Beleza? Meu primeiro argumento é este. Agora essa minha outra ideia pode ser um bom exemplo, isso aqui pode ser uma boa analogia para sustentar o meu segundo argumento, separa. Então primeiro você levanta as ideias, depois você vai para o momento de seleção, de separação, de filtragem. Tá entendendo até aqui? Essa parte é muito especial, essa parte é muito importante porque ela pode ditar o rumo daquilo que você vai escrever. Tudo bem? Agora, na hora dessa seleção, você precisa definir Duas etapas do seu texto cruciais, o início e o final. Todo mundo já sabe que toda a redação que se preza precisa defender uma tese. Sabe o que é tese? Tese é a visão global que vai permear o seu texto inteiro. tá entendendo o meu desenho? A visão global que vai perpassar o seu texto inteiro. O que você pretende sustentar? Vamos voltar para o tema? Na sua visão, a violência contra a mulher persiste ou não persiste? A sua resposta é a sua tese. Olha, em parte ela persiste, mas já houve avanços. A Lei Maria da Penha, as delegacias contra as mulheres, a, a, a favor, né? No caso, é que o nome é delegacia da mulher, mas o, o caso contra, as agressões contra as mulheres, então já existem casos, já existem situações em que os direitos da mulher de fato estão sendo assegurados. Ah, mas a gente precisa fiscalizar essas denúncias, a gente precisa seguir esses casos, senão de nada adianta inventar a lei, se ela também não é aplicada, não é seguida. Então, coloque isso como OBS, coloque isso como referência, como ressalva no seu texto. Tudo bem? Então, você vai fazer o levantamento das ideias e a seleção das ideias. Qual é a tese? Qual é a minha intervenção? Como é que eu relaciono agora o argumento 2 com o argumento 1, um, com essa tese e com essa intervenção? Feito isso tudo, a gente pode ir para a nossa próxima etapa, que é o nosso último bloco, inclusive. Agora, preste atenção nisso. Cuidado que nessa hora da seleção das ideias, quanto tempo você deve investir nisso? Essa parte ela é crucial. Eu diria que você tem que investir 10 minutos entre levantar e selecionar as ideias. Vamos para a próxima etapa. Bom, até agora a gente já tem mais ou menos uns 18 minutos de redação, concorda? Vamos arredondar logo para cima para 20? Nesses 20 minutos, você interpretou bem a frase-tema, você leu a coletânea, você levantou boas ideias e você selecionou. Tá faltando o quê? Organizar. Esse argumento aqui que eu selecionei, ele deve ser mesmo o primeiro ou ele deve ser o segundo? Já ouviu o um negócio chamado clímax de argumentação? Será que esse argumento, de repente, não ficaria melhor se ele entrasse como segundo plano? Você precisa, sabe aquela metáfora que a gente usou dos ingredientes do bolo? Em que momento eu coloco mesmo o fermento? Qual é o lugar que eu coloco o ovo, a farinha? Vai ter açúcar, não vai ter açúcar? Como é que é esse meu planejamento? Isso tudo é muito importante na hora de eu preparar esse meu texto, tá bom? Nessa coisa da organização, você precisa entender o que, que entra como tese, a proposta, argumento 1 um e argumento 2. Todas as referências que você for usar, já precisam estar bem selecionadas e bem organizadas. Esse momento ele é tão crucial que muitos confundem. Valadares, a organização das ideias já é o meu rascunho? É o pré-rascunho. Você nessa hora, no seu papel de rascunho, já está com tudo meio que pré-elaborado. A tese, os tópicos frasais, os exemplos, a intervenção, mas você ainda não colocou a massa para bater. Domina a metáfora? O que seria a massa para bater? Nossa próxima etapa, a elaboração do texto. Conta comigo? Interpretei a frase tema, eu li a coletânea, eu fiz o brainstorm. Eu levantei ideias, eu selecionei as ideias. Sexta etapa, organização. Sétima etapa, elaboração do seu texto. Agora sim. Venhamos ou convenhamos? Você está olhando para um lado, está olhando para o outro. Mó galera já terminou a redação. De novo, deixa eles, tá? Aí Nessa hora de elaboração do seu texto, você vai para o rascunho. Valadares, você acha mesmo importante fazer rascunho? Uhum. Rascunho é fundamental para você arrebentar na redação do Enem. E aí, vamos contar comigo? Quanto tempo você tinha investido até aquela fase da seleção das ideias? 20 minutos. Quando você organiza, você separa mais 5. 25. E para fazer a redação propriamente? Vamos combinar? Uns 15 a 20. Sei que pode parecer estranho, mas depois que você treina, treina, treina, isso sai ó rápido. De 15 a 20 minutos é o tempo que você leva para colocar o bolo no forno. A massa batida, agora eu vou levar o bolo para o forno. Tá entendendo a metáfora até aqui? E aí nesse momento de elaboração do texto, sua redação está prontinha para você entregar. Eu disse que esse era o último bloco, mas agora vem a nossa parte importante. Você pode entregar nessa versão rascunho? Poder pode. É o ideal? Não. Existe a folha ideal para você escrever a redação. Eu sugiro que você faça versão rascunho. Aí agora você tem algumas opções. Você pode dar uma paradinha e ir ao banheiro, beber uma água para dar uma respirada. Vamos combinar? Você está exigindo da sua concentração já aí uns 40, 45 minutos. Então seria o momento de você dar uma paradinha, respira, vai ao banheiro, lava o rosto, volta. Aí você tem uma outra escolha. Ou você passa tudo a limpo de uma vez, ou você então vai para a parte completa da prova, aí você começa a resolver ciências humanas, a parte de linguagens, ok? Ou você decide de uma vez terminar logo a redação, pega a folha oficial e passa a limpo. Porém, antes vem a oitava etapa. Eu não vou passar a limpo sem antes dar a minha última checada. Eu chamo isso de checagem final. O que é checagem final? Vírgula, crase, concordância, Deixa eu ver se na hora da pressa, que eu fui bater a massa, não escapuliu um negocinho aqui, de repente está na hora de eu consertar. Que aí sim, quando eu passar a limpo, aí já foi, passei a limpo de vez. Isso faz com que você evite rasura, letra feia, letra corrida, conserte tudo no rascunho. Agora sim a nona dica, Tá achando que acabou? Não, agora você vai passar a limpo, isso mesmo. Depois que você já ajustou todos os itens no seu rascunho, você vai passar o seu texto ali para você entregar uma letra bacana, bem legível, para você não apresentar erro nenhum, para não ter rasura no seu texto, e aí sim você pode correr para o abraço. Sucesso! Sua redação vai terminar em uma hora e você vai tirar uma nota excelente. Você entendeu todas essas estratégias somadas? Isso rende uma hora. Com muito treino, com muito foco, posso ser muito sincero, várias vezes nesse vídeo eu fui muito sincero, você precisa treinar agora é essa concentração de etapa atrás de etapa, uma outra etapa, uma outra etapa, e aí você vai começar a controlar o seu tempo para cada etapa dessas. Cuidado para você não se empolgar, tá? É, é, eu gosto de me empolgar naquela hora lá em cima, valadares de levantar as ideias, eu fico ali uns 20 minutos, não pode. Aí você vai começar daqui para frente, depois desse vídeo, a começar a controlar todas essas etapas da sua redação, que dá tempo de fazer em uma hora, Dá sim, e você vai conseguir, porque a gente aqui confia muito em você, tá certo? Então é isso, se depois desse vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, quer falar qualquer coisa, Deixa aqui embaixo pra gente, a gente tá doidinho pra ler o que você achou desse vídeo, e se você tem algum comentário ou dúvida pra gente, tá certo? Agora, se você quiser continuar recebendo conteúdo que nem esse, é só você ativar as notificações daquele famoso sininho, tá? E sempre você vai receber as informações fresquinhas aqui do Descomplica. beleza? E ainda mais, ficou interessado no nosso conteúdo da plataforma do Descomplica? Aqui embaixo tem um link para você assinar o Descomplica com desconto. Não perde a sua oportunidade não, vem logo pro Descomplica que a gente está te esperando, tá? É isso, pessoal. Adorei esse vídeo, espero que você também tenha gostado. Compartilhe com seus amigos e a gente está aqui no Descomplica, torcendo por você, para você arrebentar no Enem, fazendo a redação em uma hora. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.